O que é que houve, Rambo? Por que você está chateado assim? A carne... subiu de novo. E eu não tenho dinheiro para comprar a carne do churrasco de fim de ano.